Muito bem, gravando. Internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Briterando Jogos. Hoje vamos continuar com The Sims Online! Olá, Estou de casa! No primeiro episódio dessa série, conferimos nosso primeiro dia de jogo, e agora vamos continuar de onde paramos! <risos> Com licença Se liga na televisãozinha do cara Se você bem se lembra No primeiro episódio estávamos no trabalho E ainda não temos casa própria Para nos recuperarmos para mais um dia de trabalho É necessário Visitar outras casas Enquanto ainda não temos casa própria <risos> Se liga na TVzinha do cara não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Opa, jantar. Era isso que eu estava precisando. Ah, muito obrigado. Não podemos esquecer que o social também é muito importante. Vou fazer amizade aqui com a Débora. Que, por incrível que pareça, ainda não somos amigos. Então vamos resolver esse problema. Ih, pô, oh, louco <risos> Quase comi mosca Opa Legal, legal, vamos upar vamos upar Preciso de carisma, preciso de carisma Bora lá. Chegamos. Pronto, chegamos aqui nesse lote onde vamos conseguir aprender carisma Vamos serve quanto mais gente mais rápido. <migas> <tos> <susurra> Opa! Tem que aproveitar enquanto tem comida Não dá pra mexer na geladeira não, não, não, não se esqueça disso E aí, curtiu esse jogo? Venha jogar com a gente Acesse o link na descrição do vídeo Clique aqui no card e e veja passo a passo como fazer para instalar. Se a diversão estiver muito baixa, este objeto aqui pode, pode ajudar bastante. Ah, o servidor caiu para variar. Eu sim precisa dormir. Corre, com licença isso. <risos> Mulher borboleta. E, olha Débora aí. Ai, chihuahua.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 Aí, o servidor vai cair de novo, rapaz. Ai, ai. Aí, o servidor vai cair de novo. Espero que a amizade se forme antes disso. Beleza! Já reiniciou o servidor e agora vamos... E agora vamos nos arrumar para o trabalho, hein? Muito bem! Estou pronto! E lá vamos nós! E chegamos! Beleza! Já estamos aqui. Alguém me responde o que a ajudante está fazendo lá fora. E começou. Vamos lá. Saindo um bife. Muito bem. Primeiro pedido, um bife. vai sendo promovido e vai mudando de restaurante muito bem uma salada aliás duas saladas e um hambúrguer para esse trio aqui Bastante. Isso agiliza o processo. Pronto, já saiu o primeiro prato. Não podemos esquecer de entregar a conta. Aqui temos mais dois clientes. A dois, bife e hambúrguer. A nota na máquina. Os cozinheiros estão completamente malucos. E cabe a mim entregar os pratos. Se eu ver, hoje eu estou sozinha Espero conseguir Mais alguém para trabalhar Saindo mais três Oh, <risos> oh, Também podemos aproveitar que tem banheiro aqui Opa! Chegou mais um! kiss <laughs> <Resident laughs> <live. laughs> <laughs> sensacionais vocês não acham? Correria danada <risos> Opa, quatro pedidos Corre. Parem <risos> <risos> de rir e comam. <risos> Muito bem, mais uma mesa. <risos> Sim, tem mesa errada, mas tudo bem. O número está errado, mas não importa. Opa, gorjeta. Adoro gorjeta. É uhum. Cara, essa uh, boca uh, coma. Missy, Misi pro hentu pra Que está a conta. Amiro! Bravo, bravo! Vamos ver se eu consigo algumas ajudantes aqui. Vamos ver se eu consigo alguém para me ajudar no trabalho. Sozinho tá complicado. Vamos ver se eu consigo uma ajuda. <risos> Vamos ver agora, hein? Não. Saindo um hambúrguer? Não. os pratos <risos> é, o cliente ficou bravo acontece só a mãe que sofre É, tá pra fazer amizade logo além de aumentar o social, é importante para que E é isso aí, acabou o expediente Vamos pra casa Ah, eu já não aguento mais Vamos pra casa E é isso aí Conseguimos a promoção! Ou seja, no próximo vídeo, Restaurante Novo. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!